Sinto muito, Link. Mas agora é hora de Pizza Tower. Lançado literalmente algumas horas atrás. Uh, Breath of the Wild está sabotado no momento e só vai voltar quando eu terminar o jogo. O que não deve ser super longo, considerando o tipo de jogo que isso aqui é. Mas. Uh, yeah. Ok, casualmente pizza falante. Extremamente normal. Ok, a torre da pizza tá querendo matar a pizzaria dele. Por quê? Tá aí uma boa pergunta que. Não, não é boa. É melhor não saber. Simplesmente tem uma torre da pizza. Ela odeia pizzarias aparentemente. <risos> <risos> O pepino estilo mangá, ali, incrível. <risos> hum, mas é, eu só abri esse jogo literalmente uma vez pra testar... Pra testar, e é simplesmente isso. Olha, isso aqui simplesmente fica parado com as luzes apagadas se você não mexer nada. Sim, só quando você aperta botões que isso realmente acontece. A propósito... Uma expressão diferente para cada uma das TVs que você seleciona aqui, o que certamente é um belo detalhe. Cada uma dessas TVs eu acredito que é um save diferente, mas... Ok, por alguns momentos eu pensei que tipo palavras possíveis de se entender estavam sendo utilizadas ali, mas... Yeah, Pizza Tower finalmente é um jogo completo que existe. Momento incrível. Ok, eu posso entrar ali? Peraí. Tem algo? Oh, ali é simplesmente uma chama. Ah, será que é do meu interesse eu imediatamente destruir? Com licença, o quê? Certamente eu posso destruir essa parede. Uau, sério? Retiro o que eu disse. Aquela parede de pizza é simplesmente poderosa demais. Mas... Ok, isso aqui é simplesmente fase tutorial basicona que é bem estilo Wario Land 4. Porque tipo, esse jogo inteiro é estilo Wario Land 4. <risos> Incrível. Remix de Funiculi e Funicular. Honestamente... É, yeah. é claro que isso aqui ia ser um remix de Funiculi. Uh, funicular. É Funiculi Funicular, né? A música, eu não tô errando parcialmente o nome da música. Eu eu não sei, mas é uma coisa que eu devo dizer aqui é que eu não vou me preocupar. aí. Oh, tem como você fazer isso mais rápido? Ok, eu acidentalmente... Uh, foi completamente bem-sucedido ali, tudo bem, ok. Certo, sempre aquilo tem uma quantidade meio que fixa. De... Ok, você consegue correr mais rápido, mas tipo, não é necessariamente necessário correr mais rápido aqui. A propósito, eu acredito que o jogo propositalmente fez o layout dessa primeira fase aqui ser bem parecido com o layout da primeira fase de Wario Land 4. Não é completamente igual, mas certamente é uma inspiração, ok? Você pode inverter a direção, o que é bom sem dúvida alguma. E este é o tutorial de como inverter. Oh, os controles são tão perfeitos. Oi, oh, ei! Você tem o Shine Spark? Só que você aperta pra cima pra utilizar o Shinespark. Ok, aqui você carrega mais rápido porque tem uma rampa e beleza. Spark acaba sendo uma referência a Warland 4 também, meio que acidentalmente por um motivo. Warland 4 e Metroid Fusion tem a mesma engine. E isso é algo notável, sem dúvida alguma. Ah, peraí, o cê... que você tá dizendo aqui? Oh, Ok, ainda bem que eu voltei pra ler aquilo, porque isso é um truque interessante e importante. Você pode pegar coisas. É realmente incrível. Uou, arremessando com uma dentada. Isso. Tem algo sobre a cara. Por que a expressão na cara dessa pizza me é tão familiar? Eu não sei, mas é realmente familiar. Enfim, o que eu tava dizendo é que eu não vou me preocupar com o Rank nesse Let's Play, porque eu simplesmente só faria isso demorar mais e ser mais sofrível. Então, yeah, não não vou me preocupar, eu vou simplesmente jogar casualmente, e se eu quiser jogar mais Pizza Tower, eu vou fazer em off. Eu sei, eu posso fazer isso, é incrível. Ok, coleste os relógios para conseguir... Isso, você precisa salvar os ingredientes para sair da fase. Então, destrua João Pilar para abrir a saída. Ok. Vale a pena mencionar... Ah, que essa música é incrível. Vale a pena mencionar uh, que, tipo, o nome do personagem que nós estamos controlando... Oh, a saída é imediatamente aqui. O nome do personagem que nós estamos controlando aqui é... Eu não pulei... Eu acho que eu absolutamente pulei a animação ali. Eu estou decepcionado comigo mesmo. Ou não tinha? Simplesmente aqui no começo. Eu, eu eu não sei. Uh, enfim. <risos> ah, sim! Dudes de Super Mario Sunshine. Sem dúvida alguma, era o que eu imaginava que eu fosse encontrar aqui. Ah, espera um momento, o que há com esse lugar? Eu posso falar com alguém? Oh, yeah, aquela primeira fase não tinha nada. Ok, o, o que há com isso? O que há com esse lugar? Certamente isso tem algum propósito. Mas qual? Será que eu tenho que fazer um, um Shine Spark aqui? Essa, esse lugar, imediatamente, é um lugar que está me deixando confuso. Ok, tinha alguma coisa ali em cima, mas... E yeah, não. Somente pura confusão é o que eu tenho a dizer sobre isso. Mas... Uh, yeah! Pepino! Você pode pensar que literalmente significa pepino, mas a gente precisa se lembrar. Ele é italiano. E, na verdade, pepino em italiano é centiolo. Não pepino. Na verdade, ele seria um pequeno pepe. Significando que o nome dele, na verdade, seria pimentinha. Então, pois é. Agora... Vocês uh, foram inoculados contra os falsos cognatos Eu não posso simplesmente sair correndo feito um lunático aqui Estão pensando o que? Que eu não sou uma pessoa que explora o jogo Ou eu meio que arruinei completamente o meu combo ali Mas, yeah, novamente, eu não tô preocupado com o Rank aqui Talvez eu me preocupe com o Rank se o jogo uh, fazer eu ganhar coisas com isso uh, Eu... Eu não sei, mas... Yeah, falando nisso... Bom, falando nisso, isso tem zero... A coisa que eu vou falar aqui tem 0% cento a ver com o que eu ia falar, mas tudo bem. Sem questões sobre isso tudo. Uh, uma coisa que aconteceu recentemente é que no Twitter perguntaram pro Naoto Shima se ele se lembrava qual era o nome da fase R2 de Sonic CD. E ele respondeu. Ah, é... Ou... Oh, Bônus. Ah, o nome da... Não! <risos> ok. Tudo bem, não... Não acontece nada de errado se você morrer ali. Bom de se saber. Ah, o nome da fase é Dubious Deaths. A propósito o que é com aquele cara ok você pode atacar ele e conseguir coisas e você pode cair no buraco também isso é completamente possível especialmente quando você aperta o botão ali realmente algo extraordinário e além disso tipo como vocês podem se lembrar as do Sonic cd tinham um nome antes oh, não! antes do nome final então tipo por exemplo palm tree panic Costumava ser. Uh, Salad Plains. Pois é, Dubious Depths. Acho que costumava se chamar Radical Root, que realmente era uh, não um nome bom, igual os nomes Beta não eram. Isso foi confirmado pelo Mazin. Uh, também que ele entrou na conversa aí. Yeah! Isso é algo. A propósito, eu me lembro que teve um outro Let's Play onde eu tava falando sobre um desenvolvedor que realmente não queria falar sobre algo beta de maneira alguma. Era alguma pessoa que tinha a ver. Oh, você pode. Você tem um pulo duplo que também serve como um ataque. Yes, ok, incrível. A propósito, eu tô falando aqui. Aquele bloco de queijo tinha a cara do Gilbert. Uh, yeah. Eu ia dizer. Breakdancing é possível? Oh meu Deus. Yeah, esse botão tem. Um botão específico tem um monte de coisas e. Ok, será que ainda é possível? Que ele faça a pose do Sonic no Sonic Adventure, ou isso foi algo que só foi colocado pra Sage. Eu não sei, mas é, eu também não vou me preocupar com isso. E é, quer saber, eu tô começando a achar que, tipo, pra você conseguir ranking, não é... Exatamente a coisa mais necessária do mundo você ser rápido, e isso é ótimo. Quer dizer, exceto é pela parte do fim da fase, tipo, isso... Não tem nada a ver com nada. Isso aqui é mais algo que tem a ver com combos. E isso, naturalmente, uh, tem a ver com o grau de perfeição. O que, que aconteceu ali? Aquilo se qualificou com uma pancada? Uh, genuinamente ou o quê? Eu não sei, mas eu posso absolutamente atravessar aquele lugar ali de boa. Oh, <risos> legal que aquele. Oh, tinha uma banana ali. Você literalmente é um inimigo de. Wario Land 4, exceto que aquele inimigo uh, arremessava maçãs e não bananas eh, e te dava um power up. Era um tipo completamente diferente de coisa. A propósito, uh, era impressão minha ou aquilo era um macaco viking? Aquilo absolutamente parece um macaco viking com cores da Suécia. Se isso... Não é uma referência velada ao Joel. Eu não digo nada. A propósito, ok. Dá pra eu entrar aqui? Sim, absolutamente. Eu coletei... O que é você? Ele parece mais um apagador do que qualquer coisa. Utilizando roupas de encanador. E ele não estava encanando. Oh, bônus! Ótimo, fantástico. Dois bônus de três. É, eu não tinha reparado... Uh, nisso antes, eu vou ter que prestar atenção pra coletar tudo. Meu, o efeito sonoro de quando você coleta alguma coisa aqui, é realmente extremamente parecido com o efeito sonoro existente no Wario Land 4. Uh, é tão parecido que meio que alguém não super perceptivo poderia pensar uh, que é literalmente o mesmo efeito sonoro, mas... Uh, eu acho que a Nintendo não gostaria disso. E certamente uh, o autor desse jogo não quer ser assassinado de noite por ninjas da Nintendo. Então, yeah. Uh, eu não sei se tem. Eu não havia percebido isso. Somente... Oh! -oh! Bônus! O bônus é que eu consigo... Isso é manteiga ou é queijo? Realmente, uma das perguntas quintessenciais da essência do mundo. Uh, e yeah, é ok, agora nós estamos num caminho alternativo e a gente continua indo. Ah, eu tenho que começar a reagir a inimigos. Isso aqui é um jogo onde é um pouquinho difícil você jogar bem e comentar. Simplesmente pela absoluta essência caótica ocorrendo aqui, mas uh, eu certamente observei um achievement que aconteceu ali, e yeah, yeah, isso aqui é um jogo que você tem que jogar cada fase de diversas vezes para conseguir fazer isso ser perfeito. Então é, tipo, tem que ter o instinto de mergulhar no ar enquanto possível. Ok, será que algo aparece aqui? Não, essa sala é um mistério. Será que eu vou compreender esse mistério no futuro? Eu não sei Mas isso foi uma nota A Aparentemente eu acho que tem S E melhor do que isso, mas eu não sei Uh, você pode obter dinheiro nesse jogo Ok, o jogo conta o dano que a gente recebe E o combo mais alto Ok Eu só consegui dois bônus Olha aquele olho fechado ali eu quero encontrar o terceiro bônus Sinto muito, mas... Oh, o terceiro bônus vai estar aqui, não é? A menor ideia do que esse negócio dizendo segunda volta significa quer saber não deixa eu simplesmente seguir em frente com isso aqui uh, é melhor tipo voltar uh, no final do episódio para fazer esse tipo de coisa o que estava que correndo por ali eu testemunhei algo isso é oi oh, é yeah, o segundo jogador está aqui eu não sei qual é o nome dele mas ok isso aqui conta todos os segredos e etc possíveis. Achievements. Bem legal. O que é isso? Oh! Termina em menos de 2 minutos. Combo de 99. Ok. Tem muitos achievements. Oh! E Rank S também. Quer saber? Acho que eu vou simplesmente fazer os Rank S em off. Porque assim não tem problema. De quebrar o ritmo do Let's Play e conseguir esses ativamentos, etc. Ou oh, todas as áreas aqui têm seu próprio desenho especial, como se isso aqui fosse um desenho animado dos anos 80. 80? 90? Não é? Bom, pra falar a verdade, isso aqui era algo muito comum naquela época. Eu não sei, mas eu sei que eu devo. espera o que? Era pra eu fazer um Shine Spark ali. Ok. Shine. Eu quero fazer um Shine Spark! Porque é óbvio. Espera, o quê? Ok, o que, que o jogo quer que a gente faça aqui? Eu estou completamente curioso. Ok, eu estou intrigado, definitivamente. Mas, yeah, ok. Uh, a primeira coisa a é se fazer. Acabar com todo mundo aqui, e acabar com ele ali, escorregar aqui. Fantástico. Hora de esmagar isso aqui, e com isso... Oh, simplesmente consegui alguma coisa aqui Meu, eu imagino que deve ser genuinamente desafiador você conseguir um combo de 99. Tipo, simplesmente parece um pouquinho difícil demais pra mim, mas tudo bem. Ok. Continue com o ritmo... Que você consegue isso agora, será aqui. Ok, eu, eu não sei de nada, mas... Ah, bom, lá você vai... Oh, levar pancada foi o que quebrou o meu... Eu não sei. Eu não sei, mas é extremamente difícil você reagir... às coisas aqui enquanto você está falando e comentando. Eu sei, é realmente algo incrível de se dizer. Um... Oh, isso aqui é power-up. Ok, pulo duplo, fantástico. E eu também... Oh, os controles aqui são... São controles, definitivamente. Ele ficou bem pesado nessa armadura. O okay, que, é claro, isso faz uh, tremendo sentido, mas... Ok. O que é com aquele rato? Oh, eu completamente destruí aquele rato. Eu compreendo. Uh, ok, tem um Papa da Pizza ali, naturalmente atraído para Torre da Pizza. Droga, eu fui pego por aquele garfo. Altamente decepcionante que isso aconteceu. Mas não é que, tipo, tem... Bom, para falar a verdade, os inimigos só te atingem quando eles te atingem. Oh, peraí, peraí, peraí. Shine Spark. Aqui não é hora de Shine Spark. Aqueles blocos são... Puramente blocos de determinado a fase ali. Uh, yeah, ok, eu tenho que me lembrar que eu tenho que focar mais do que tudo em conseguir bônus. Tipo, eu sei que é tentador você simplesmente sair correndo feito um absoluto lunático. Porque isso é divertido e etc. Mas tipo, eu quero Eu quero bônus Eu preciso de bônus Oh Ok que eu preciso para passar por aqui utilizar ok eu acredito que eu devo peraí o que, que houve eu perdi os meus incríveis poderes de cavaleiro aqui Oh, porque o papa da pizza remove a sua armadura eu compreendo que eu encontrei um bônus aqui Ok, simplesmente questão de deslizar? Absolutamente uma questão de deslizar. Meu, esse jogo foi tão bem. Foi tão bem que chega a ser um absurdo. Eu acho que você provavelmente não consegue entrar em portas enquanto você é um cavaleiro. Mas eu não vou afirmar isso. Eu preciso encontrar aquele homem. Buracos existem. Bom se saber, mas aqui não tem um ponto de... Eu pensei que eu podia confiar em você, jogo. Eu pensei, mas eu fui completamente enganado. Ok, eu tenho que encontrar o faxineiro aqui. Isso é algo importante de se ter em mente. Bom de se saber, ok? Posso ser um cavaleiro aqui? O que o jogo quer que a gente faça? Bom, posso desvizar e... Quer saber? Already... Oh, Oh, ele. Oh. Desando um pouquinho demais... Mas pelo menos eu estou indo na direção oposta agora. Ok, a gente tem que controlar um pouquinho mais o caos envolvido nisso aqui por alguns momentos. Um, ok, eu preciso remover a minha armadura para poder chegar ali. Será que eu posso... Ok, não. Não é possível entrar em portas quando você tem uma armadura. Então, para falar a verdade, eu acho que não... Isso é desastroso. Ok. Meu que me coloquei por puro acidente numa situação ruim. A propósito, literalmente. Yes! Bônus! Literalmente o jogo estava utilizando a mesma sound font e instrumentos do Wario Land 4. E eu extremamente aprovo aquele fato. Isso aqui é tipo. Isso aqui. É um daqueles jogos que é simplesmente nota um milhão. Que simplesmente aparece e imediatamente consegue as notas mais extraordinárias. E honestamente. espera aí. Honestamente, hum. eu acho que tem bastante disso acontecendo recentemente com. Uh, Hi-Fi, alguma coisa, basicamente demolindo imediatamente a popularidade de Forspoken, o que é incrivelmente merecido. <risos> Nada como ver um título AAA da Square Enix ser completamente humilhado. Uma das melhores coisas do mundo que existe. Uma hora a Square Enix vai desistir de fazer jogos AAA... Isso vai ser um bom momento, certamente. Ok, eu preciso... Ah, tem uma rampa. Naturalmente, o jogo tinha deixado uma rampa ali. Ah, é, ok. Vamos continuar deslizando aqui. É, eu tenho a chave, mas eu ainda não encontrei... O faxineiro. Preciso encontrar o faxineiro. Oh, ok. Ah, antes de tudo, Shinesmark... Será que isso era algo correto desfazer antes de tudo? Eu não tenho na ideia. Foi algo que eu fiz, sem dúvida alguma. Sobre a ordem. Ah, quer saber? Uma ordem perfeitamente ok. Ok, a gente pode continuar por aqui. Então. Ok, eu poderia ter mantido a velocidade bem melhor ali, mas tá dando certo. E. Oh! Eu encontrei ele! Ah, não sei exatamente qual a melhor maneira de chegar. Uh, no ponto onde eu posso utilizá-lo para conseguir o item, mas... Ok, desde que eu não termine o jogo por... Oh! Yeah! Desde que isso não aconteça, eu vou estar ok. Isso é potencialmente desastroso. E também... Quer saber? Existe potencial para... Ok, isso aqui é bem ruim. Uh, será que eu consigo uma nota maior do que a? Será que eu consigo um rank S aqui? Porque, tipo, a minha nota ali tá razoavelmente alta. Levando tudo em consideração. Ok, é bom que, tipo, o outro personagem ali uh, serve como um guia pra onde você deve... Ok, não somente ele. Tem diversos personagens que estão super determinados em... Oh, tem um que tá na porta. Oh, yeah, oh, yeah. Aqui... É o lugar. Será este o momento correto para fazer isso? Eu não sei. Oh, você perde pontos conforme o tempo continua. Ok, deixa para lá. Ir rápido é extremamente poderoso. Ah, olha o meu A ali. O meu A está amarelando. Uh, ok, você provavelmente não consegue um bônus genuíno de tempo aqui, não é? Espera aí, o quê? É isso? Ah, eu já passei por ali. Tá. não. Fique completamente confuso. Pra baixo da ego, você. Você também. Ah, eu nem esmaguei ele. Tanto faz. Ah, velocidade. Pera aí, tinham quantos bônus nessa fase? Não eram três. Eu vou simplesmente, tipo, ficar esquecendo um bônus por cada uma das fases. Porque se isso acontecer, eu vou ficar bem triste com essa realidade. Porque essa não é uma realidade que eu quero viver aqui. Eu acho que eu tô basicamente encontrando os bônus fáceis, mas. Os bônus não completamente óbvios estão sendo deixados para trás de uma maneira extremamente triste. O que eu acho que aconteceu aqui novamente? Ok, consegui muitas coisas. Levei três pancadas. Como mais alto, 13. E ficou faltando um bônus! É simplesmente o meu destino. Esquecer pelo menos um bônus por fase. Ah. Ok, eu acho que. Oh! E o jogo diz aqui exatamente. Hã? Ah, nessa placa, como está a situação? Seu rank mais alto? Ah, quantas coisas você coletou? Faltam. Ah, ok. Vamos fazer mais uma fase aqui. Era o quê? Se você machucar o pepino demais, você vai pro inferno? Ah! Será que isso literalmente acontece? Eu não sei. Ok, eu poderia comprar uma fase ou alguma coisa ali, mas eu não tô interessado em fazer isso exatamente agora. Vamos para uma fase que já existe aqui. Ok, tipo, novamente, não se preocupe demais com bônus, mas absolutamente se preocupe com extras e se preocupe... É, yeah, com extras. E com bônus extremamente bem escondidos Eles são importantes e são vitais E peraí, que Ok, nada que eu possa realmente fazer ali Mas, será que eu posso subir aqui? Uh, não exatamente Mas se eu continuar subindo por aqui Eu consigo encontrar um bônus Ok, basicamente eu acredito que cada uma das fases tem dois bônus fáceis E um bônus difícil aqui no primeiro mundo Ok, qual é? Uh, eu vou cair no buraco. Yeah! Yeah! Isso... isso parecia inevitável. A propósito, da hora que eles fazem a imagem ali, meio que parecer uh, que... Uff... O Pepino morreu de uma maneira extremamente violenta ali. Mas não, ele simplesmente derrubou todos os seus ingredientes. O que foi aquele som de bebê de Mario Paint ali? Cara, aí, é aquilo Era um som de Mario Paint ou era simplesmente um som de bebê comum? de pacotes, de sons, etc. É um sei, só que parece um bom lugar para o Shine Spark. Huh? Aquilo, realmente... Ok. Existe um bom lugar para o Shine Spark aqui? Mas eu não consigo distinguir exatamente a natureza disso. Oh! Ou não, isso aqui é simplesmente o caminho normal. Tipo, eu tô Tentando... Utilizar... O meu cérebro excessivamente aqui. Ok. Uh... Oh, aquilo fazia parte da música. Naturalmente. Ok, eu posso descer aqui. Ei, olha, eu encontrei o cara. Também posso subir ali. Uh, com licença, eu quero... Droga, eu deixei aquele cara sobreviver. Isso não é ideal. Jesus Cristo! Por que estava correndo tão rápido? Eu não sei. Oh, meu Deus! Aquilo foi um suplex! Eu não estava preparado para esse nível de maestria acontecer ali, mas ele aconteceu. Chave! Foi adquirida e agora eu posso entrar naquela porta. Fantástico! Ah... Oi, oh, você se prende a casa por aqui. Ok, tudo, tudo... progredindo de uma maneira razoavelmente normal aqui. Ok, agora eu vou continuar progredindo de uma maneira razoavelmente normal, mas, oh, eu acho que o jogo deixa algumas coisas aqui estruturadas para você deixar de propósito para mais tarde, o que seria um detalhe interessante. E é, a cada fase é um desafio de speedrun. Uh, que é de significado, não simplesmente algo bobo, nem nada. Uh, o que é bom de se ter em mente? Ou oh, você pode... Ou, oh, eu pensei que você pudesse simplesmente demolir esses blocos de... Ok, eu vou fazer algo insano. Qual é? Peraí, tem outro algo potencialmente insano que eu posso fazer. Oh sério? Não posso destruir aquilo? Ok, tudo bem. Ah, qual é? Isso não vai ajudar o meu ranking. Mas eu permaneço interessado. Qual é? É só fazer um Shine Spark, Pepino. Você é um mestre no Shine Spark. Certamente faz parte do seu treinamento de pizzaiolo. Ok, talvez não seja possível... Fazer um Shine Spark naquelas condições. Triste, mas parece ser a realidade. Ok, eu tenho que ficar de. Hum, tem algo que parece suspeito ali. Ok, parecia suspeito, mas não era. Não é, não é porque algo parece suspeito que realmente é algo. Pode ser simplesmente algo colocado para a variedade visual. E considerando uh, o estilo visual insano desse jogo, yeah, 90% desse jogo eu acho que acaba se qualificando uh, para o que eu disse, mas eu não sei. Ah, uh, será que tem sempre um bônus que particularmente uh, só acaba existindo? Oh, perfeito. Yeah, ok, aquilo não foi perfeito. Uh, será que sempre tem no mínimo um bônus que só é ativado depois de você ativar o fim da fase? Eu não sei, mas ok, porque... Isso durou tão pouco. Por que aquilo durou tão pouco, de fato? Isso não pareceu super saudável para mim. Ok, como eu destruí aquele bloco, eu não sei. Pode ser que ele só seja possível de destruir através de uma direção específica, mas eu não sei. Ah, isso é o segundo... Ah, o qual é? Meu combo. Meu precioso combo. Ele se foi e não é nem o tipo de combo de... Ok, eu consegui um achievement. Não é o tipo de combo que é com refrigerante e fritas. Honestamente, tem algum lugar que acaba vendendo pizza com refrigerante e fritas? Tipo, pizza com refrigerante? Tudo bem, mas batata frita junto? Isso simplesmente parece algo extremamente bizarro. A propósito, os personagens que uh, eu tô encontrando aleatoriamente por aí tem extrema cara de backers no Kickstarter e provavelmente é isso mesmo ok tava justamente curioso droga eu não vi ali quantos bônus tinha por provavelmente são três provavelmente são três por fase nada mais e nada menos seja demolido imediatamente você você Seja demolido menos imediatamente. mas demolido de qualquer... Oi, ai ai ai, ai, ai, ai, Seria isto? Um lugar para... Tira... Se fazer Shinespark? A resposta é sim! E você encontra esta porta. Fantástico! Uma jarra de manteiga de amendoim. Será que isso combina com algum tipo de pizza? Hum... Honestamente uma pizza de curry provavelmente seria fantástico sabe que seria fantástico encontrar uma pizza de curry no brasil mas é yeah. honestamente encontrar literalmente qualquer lugar que vende curry ou oh, isso foi devagar demais isso não é bom uh, encontrar literalmente qualquer lugar que vende curry no brasil eu acho que não é... Espera aí, deixa eu ver se tem algum lugar aqui onde dê para fazer Shines Park. A resposta é não. É, uh, yeah, encontrar algum lugar que vende curry aqui no Brasil é difícil. Tipo, um tempero você simplesmente consegue uh, encontrar de boa. Agora, o prato feito num restaurante com maior qualidade, aí infelizmente não é o caso. Uh, provavelmente não existem imigrantes indianos ou tailandeses ou sei lá o que além disso quais outros países também fazem curry uh, para fazer isso honestamente restaurante japonês check the curry e é bizarro que não tem a é coisa mais outra vez sei lá tem problemas logísticos Será que tem possibilidade alta de acabar estragando no clima brasileiro? Não! Isso é algo tão absurdo de se dizer! Curry! Uh, veio... Eu encontrei os três bônus! O milagre aconteceu! Ah, wow. uh, huh, Você pode respirar tranquilamente aqui, enquanto você está dentro do bônus. Isso é bom! Uh, yeah, oh, não! O curry original veio da Índia, então não tem como falar nada sobre o clima, etc. Tipo, eu acho que é a Suécia que tem pizza de curry, mas eu não tenho certeza se é isso. Só essa tem criações realmente incríveis de pizza que eu consegui testemunhar pela internet. Criações que eu definitivamente estaria interessado em provar Ah, aí, isso... Agora não é hora de deixar Spark Eu quero simplesmente manter esse Rank A Honestamente, não sei se, tipo, manter um Rank A tem algum valor real Ok oh, não Ah, oh, não Peraí, eu posso? Oh, isso não é um bloco que você possa destruir Oh, não, meu tempo Olha os menos cinco que eu estou conseguindo é tipo, como receber menos dois no chat no tweet, só que com três negativos extras adicionados? Ou será que eu deveria dizer subtraído? Tá aí o grande mistério que deve ser certamente respondido por mestres das linguagens. Uh, numa situação onde... Uh, com texto e conotação é negativos estão falando de um número negativo é válido dizer que está sendo adicionado ou subtraído, ou não, pra falar a verdade é adição de qualquer maneira, tipo, você está adicionando um número negativo, tipo, é justo é válido, isso é literalmente ensinado em escolas, então ou oh, eu me perdi, aí não, não me perdi os Relógios estão me guiando na direção ideal. Eu acabei esquecendo alguma coisa por lá, eu não sei. Peraí, deixa eu dar uma olhada aqui. Pra onde, pra onde o cara tava apontando? Tinha um cara apontando por aqui. Eu acho que eu tô perdido. Por que, que eu acho que eu tô perdido? Ok, não, não, não. A gente simplesmente. Peraí, eu não preciso pegar bombas. Uh, música tá começando a entrar um pouquinho em pânico aqui. Tipo, tem. Tem tempo ali. Lembre-se do fato de existir tempo. Isso é importante. A música está entrando em pânico por um bom motivo aqui. E você sai do caminho ou você. Como é que eu consegui agarrar ele? Eu não tenho a menor ideia. E. Fim da fase. Ok, isso passou muito perto, certamente, mas. é yeah! Consegui coletar algo extra. Uh, não perdi nenhum bônus. Ótimo, fantástico, ideal. Isso não foi ideal. Ideal seria um Rank S. Ah, mas... Ok. Hora de tentar... Oh, ali você compra o chefe. Compreendo. Eu tenho um bônus extra para encontrar em cada uma dessas fases. Seria aqui? Sim! Tá! Rachaduras na parede que eu simplesmente não havia notado. Algo tão simples. Que me custou tempo. Ok, isso era somente isso. Ok, fantástico. Honestamente, estou surpreso que eu estou conseguindo ranquear aqui, considerando as, a quantidade absurda de vezes que eu levei pancadas para aqui. Oh, meu Deus, eu estou dando um nó em mim mesmo aqui por alguns momentos, como vocês puderam ver ali. O problema que está me atrapalhando bastante é que, tipo, para você fazer Shine Spark, você tem que apertar para cima. E não pra baixo. Uh, tipo, eu sei porque eles fizeram isso. É meio que obrigatório pra fazer os controles desse jogo funcionarem. Mas, mesmo assim... A propósito, eu acho que os bônus são consistentes. Tipo, eu perdi ali especificamente o terceiro bônus. E o jogo deixou bem claro. Ei, jumento, criatura, você perdeu o terceiro bônus. Aí, eu encontrei o terceiro bônus depois dos outros dois bônus. Oh, pera aí, você aluga? Portal pro chefe? Intrigante. Oh, espera um momento. Aqui! Eu tinha até visto o bendito lugar e tinha esquecido ah, a triste realidade. A propósito, você pode ser propositalmente chutado por um peperoni pra você rolar. Tá aí algo eu certamente utilizarei como ferramenta no futuro. Ok, mas ainda não acabou o desafio aqui, ainda tenho que, tipo, chegar na saída de uma maneira minimamente hábil. Ok, percebi uma coisa, realmente fácil você conseguir um Rank A, mas estou começando a achar que conseguir um Rank S vai exigir um pouquinho mais de maestria. Ok, o que é isso? Ou oh, não! O que é isso? Segunda volta. O, o que é isso? O que é isso? O que, de fato, é isso? Oh, Deus! É, é uma segunda volta. Oh, não! Eu não queria isso. Eu não queria isso. Eu não queria isso pra mim. Eu não tenho tempo suficiente. Jesus Cristo, isso é o que você precisa fazer pra conseguir o rank S? Oh, não! Eu não tenho tempo suficiente. Eu absolutamente não fiz nada... De uma maneira otimizada aqui. Por favor, eu... Uh... Eu já era. Simplesmente não existe tempo suficiente aqui. Ah, uh, Qual é a punição que você consegue ao fracassar a segunda volta? A punição é que... Ou... Oh! A punição é que Sonic.EZ te persegue e te chuta da fase. Ok, mas pelo menos eu sei onde tá o negócio, então... Acredito que eu vou conseguir um Rank S em tudo antes do próximo episódio. Pepino com a cara extremamente triste ali por um instante. Oh meu Deus, ele está mordendo a própria mão. Ele está tipo com fome ou coisa parecida. Como ele poderia estar com fome numa torre de pizza?